o acidente supremo e a autoaceitação. Ok. E vamos complementar com esse outro tarô. As de copas, as de paus, três de paus e a lua. Ok. Vamos lá. Aqui... Okay. Aquário, você pode ter passado por um baque. Sabe quando acontece o inesperado? Até me lembrei agora daquela frase. O que eu temia me aconteceu. Você achava que estava fazendo tudo certo. Tudo estava no controle. Mas aconteceu alguma coisa que mudou os planos. E aí sua energia baixou. Porque veio o choque, veio as cobranças internas, veio a culpa e a punição com você mesmo. Você não tem se sentido merecedor devido a esses últimos acontecimentos. O acidente supremo às vezes é necessário, para que nesse caos Nessa raiva, você avance ainda mais. E só se perdoando, se amando, buscando seu bem-estar, é que a energia vai fluir, trazendo a compreensão maior. E nesse cuidar de você, você abre o coração para os recomeços que a vida quer te trazer. Sim, o amadurecimento, a expansão da consciência, o autoconhecimento e autocuidado podem te levar a patamares muito maiores. E isso inclui aquela situação que você não queria perder e que perdeu para encontrar lá na frente, em tempos melhores. Não deixa que esses pensamentos confusos do agora te impeçam de olhar para o futuro, de se alegrar com cada amanhecer e de fazer novos planos. E vamos trazer também uma mensagem do oráculo.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 Os resultados vão aparecer no tempo certo, que é como falamos na leitura. Prepara o solo, cuida de você, se fortalece. Que lá na frente o que tiver que ser seu volta. Ou coisas melhores vêm. E não fica olhando para o resultado que não deu certo, para o resultado que não chegou. Porque no tempo certo, vem. O universo tem o um tempo certo de trazer o que você quer para você manifestado. E vamos trazer também o mantra dessa carta. O mantra é... Sou a semente que germina toda a manifestação através de mim. Sou a semente